Por favor me ajude. Também preciso de ajuda. O que você precisa? Perdi a minha mulher aqui nesse shopping. Me ajude a achar minha mulher nesse shopping. Eita, também perdi minha mulher aqui nesse shopping. Como era a sua mulher? Loira, olhos azuis, 1,80m, cintura fina, coxas grossas e estava com um vestidinho. E a sua mulher como que era? Que se dane a minha mulher. Vamos procurar a sua.